Os caras curva para a direita, agora ele checa outra vez a presença do mexicano, busca a presença. Não existe ali a presença do mexicano Dionísio Serrão. O número 1, um, Rolando Vera. O equatoriano Rolando Vera. A marca de 12 quilômetros, Galvão. Faltam 630 metros. Aí no esforço, neste trecho da Carlos Sampaio, de subida para ganhar a Avenida Paulista, agora sim. Ele vem pela Avenida Paulista, vem para os últimos 600 metros, aí vem Rolando Vera. 34, 59, 35 minutos para o equatoriano Rolando Vera. Aí vem ele pela Avenida Paulista, ele já ganhou duas vezes de lá para cá e agora vem ao contrário, para uma terceira vitória. Ele faz o sinal de três: 1, 2, 3, 86, 87, 88 para Rolando Vera. Herói nacional do Equador, o pequenino Rolando Vera. 35 e 24, 25 e 26. Ele volta a sinalizar: ninguém mais, apenas Rolando Vera. A sua determinação, a sua garra. Ele abre os braços, ele pede festa, ele vem para a fita, ele vem para a vitória consagradora, para registrar o seu nome de forma definitiva. A Internacional de São Silvestre, Avenida Paulista são os últimos metros, outra vez ele volta a sinalizar o número 3, de suas três grandes vitórias na São Silvestre em São Paulo, 36 minutos para Rolando Vera, não precisa mais olhar para trás Vera, ninguém mais ameaçando sua vitória, aí vem ele, sempre o braço direito erguido, é um grande momento. Um momento de emoção, de consagração, da vitória do homem com seu próprio limite. Com a sua própria determinação, não cabe em si o um pequenino Rolando Vera. Ele rompe a fita, Rolando Vera do Equador. Uma, duas, três vezes consecutivas, campeão da São Silvestre.